Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você está no canal Bruno Cashback. Olha só, queria primeiro agradecer a todo mundo já que se inscreveu nesse canal aqui, a gente está crescendo muito o número, né? Já já a gente está batendo aí a marca dos mil, mil primeiros inscritos, né? E se você ainda não é inscrito, eu te convido aqui a se inscrever nesse momento. Saiba que eu vou estar sempre postando aí notícias relevantes do mundo do Cashback. Algumas que vão te ajudar bastante aí no, no seu cotidiano, beleza? E você vem nesse vídeo aqui para saber se vale a pena pedir este cartão aqui do Submarino, né? Que está te dando aí 200 reais de presente. Vamos ver então, vamos analisar a fundo aí se realmente vale a pena. A gente vai aqui para o site, né? Aqui ele está dizendo ó, 200 reais de presente para você fazer a festa no site, beleza? O que, que precisa ser feito? Bem, você vai solicitar o cartão e na sua proposta, quando você for solicitar, né, você tem que colocar esse código, ó, Niversub. E é indispensável que tenha essa, é, esse cupom, né, no, na solicitação aí do seu cartão. E aí você solicitando o cartão, aí você tem ofertas exclusivas o ano inteiro. Então tem muitas promoções aí no site mesmo que só é, você ganha um, ou um cashback maior, né, no AME Digital, ou você paga aí é, um valor menor, é, normalmente à vista esses, essas promoções acontecem, mas faz uma diferença aí muito grande aí você tá com esse cartão. Tem algumas promoções, são, são poucas, não são muitas, já vou deixando aqui bem claro aqui para você, que não é sempre que aparece, acho que a última que teve foi de um Xbox do novo modelo e era mais em conta aí você comprando aí com o cartão do Submarino. Então, a gente continuando aqui, né? Aí o parcelamento no site, você vai ganhar mais cashback aí no Ame Digital. Se você ainda não conhece o Ame Digital, eu vou deixar aqui o link na descrição para você poder baixar. Tem o nosso código aí se você é, instalar, aí, se você instalar, não, se você utilizar o nosso código aí, você é, vai estar tá ajudando aqui o canal, beleza? Aí, se eu não me engano, você ganha 10 e eu também ganho 10 se você utilizar esse, esse cupom. Você vai ter aqui, ó, super limite e tal, né? Aí tem esse programa de léguas Eu vou sair bem claro que com, com vocês eu não conheço direito esse esse programa, mas assim eu não vi nada relevante sobre ele, assim não, não vi muita coisa relevante. Então isso aqui não não vai fazer tanta diferença, né? Isso aqui ser aceito e tal em todos os lugares, fatura por WhatsApp, gerenciamento é através aí do, do banco Setelém. Então quem é responsável aí para por administrar esse cartão? É o Cetelém, então lembrando aqui, você tem que solicitar aí com o cupom NiverSub. Beleza, então a gente vai ver aqui o que tá escrito aqui nas pormenores, né? Solicita dada, dada, Ó, essa promoção é válida aí até o dia do 6 do 9, né? Já está valendo até o dia 19 do 9, de 2021. Normalmente ele sempre muda aí as datas. De repente, dependendo se você tá vendo esse vídeo em outra data, é provável que ele tenha aí uma promoção aí bem parecida com essa. Elas ela acontecem. Costumeiramente, né? Como você pode saber, eu até fiz um vídeo aqui em relação ao cartão das Americanas, que é a mesma empresa, né? B2W, se eu não me engano, que é responsável pela submarina e pela Americanas. Eu fiz o cartão aqui, é, falando sobre o um vídeo falando sobre o cartão aí da Americanas. Se você quiser dar uma olhadinha aí também, ele tava dando é 100 reais de cashback, se eu não me engano. E aí você dá uma olhadinha aqui que você vai entender um pouquinho melhor Se vale ou não a pena também pedir o cartão da Americanas Olha lá Essa promoção não é válida para clientes que possuem o cartão Submarino Mastercard ou Visa A solicitação não poderá ser realizada por clientes Que solicitaram o cartão nos últimos 60 dias Nesse caso o cliente deverá aguardar 60 dias A contar da última data da solicitação Para uma nova tentativa Eu já falei do código Que você tem que é, solicitar aqui com o código, né? O vale de 200 reais será enviado por e-mail até o dia 20 de 12 de 2021. Ele é pessoal e transferível e é associado ao CPF usado ao solicitar o cartão submarino. Então você não pode transferir para ninguém você vai ter que utilizar na sua conta diretamente, né? O desconto poderá ser aplicado à sua compra de 400 reais ou mais. Então você precisa comprar algo né? com um valor acima de 400 reais para poder estar tá recebendo realmente o desconto aí de 200 reais E o pagamento dessa compra só poderá ser realizado com o cartão submarino, claro. O benefício será enviado somente para aqueles que solicitarem o cartão no prazo da promoção, informarem o código promocional, forem aprovados, desbloquearem o cartão e realizar uma compra de 200 ou mais no site utilizando o seu cartão submarino até o dia 31 do 10. Então ainda tem essa outra data aqui, importante para você poder tá ativando o cartão né nessa promoção o cartão precisa estar ativo no momento do crédito do benefício promoção é acumulativo com outras promoções cupom vale desconto de anuidade nada disso então a gente vai ver se realmente aqui vale a pena aqui em relação às taxas a gente clicando aqui então como você pode ver aqui né ele tem anuidade né que são 12 de é, 15 e 70 que equivale a 188 e 40 centavos então você ganhando aí 200 reais é, de, de cupom, né? Você vai estar tá, na verdade ganhando apenas R$11,60. Então, é, se for para você estar tá vendo o vídeo aqui para poder ganhar esses R$200, na verdade, ele praticamente não vai te dar isso, né? Até porque você vai ter que pagar anuidade então tem vários cartões aí que não te cobram anuidade te dão um benefício muito bom principalmente aí por cashback né e o benefício de ter algumas promoções aí com você utilizando o cartão e comprando pelo site aí bem mais barato é raro que acontece né e provavelmente não seja é, é, algum alguma coisa que você esteja querendo comprar então fica bem difícil aí de querer realmente esse cartão pela anuidade que ele tem se ele não tivesse anuidade seria um excelente cartão porque duzentos é, não é qualquer um cartão aí que vai te dar assim, bem tranquilamente, só pedindo, né? Então, eu acredito que não vale a pena, né? Mas você também é, tem que estar tá atento aí que o AMI Digital vale super a pena. Então, o aplicativo AMI Digital, que é do mesmo grupo aí da Americanas, do Sou Barato, da, do Submarino, né? Ele é muito bom, então é indispensável que você tenha ele aí no, no, no seu celular. Mas, como eu falei, a questão do cartão de crédito aqui deles, é, não, não gostei, assim, não, não, vai, não vai te dar benefício quase nenhum, né? Na verdade, você ganhando aí apenas 11 ,60 aí de diferença aí em relação à anuidade e o quanto você vai ganhar, eu acho, assim, pouco, né? Mas é, vai, vai, vai de você. Eu, no caso, não preciso dele. No pouco aí o benefício, né? Então, tem outras taxas aqui que você pode ver aqui, né? Se você precisar de pedir a segunda via 22 reais, e aqui outras taxas aí em relação ao cartão de crédito que não não faz diferença aqui para gente então pessoal eu tento sempre mostrar aí o que que dá benefício realmente para vocês eu tenho uma playlist aqui de vários cartões aí que dão cashback que que não tem anuidade, até ou às vezes você consegue isentar a anuidade, então é importante. Eu vou deixar a playlist aqui para você poder assistir depois. Beleza, então eu vou deixar esse final aqui para você dar um like, aqui para mostrar para o YouTube que esse, esse vídeo é relevante, né? Para fazer esse canal crescer e mais gente ficar aí ciente aí dessas, dessas dicas, né? Que podem ajudar aí a gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu.